Vamos realizar o workshop Martin Digital 360 de um dia completo. Será num formato totalmente prático e orientado para resultados onde vamos abordar desde a criação de uma estratégia assertiva de marketing digital para o seu negócio, que táticas utilizar e que meios deve utilizar uh, com proficiência, desde Google Marketing, Google Marketing, Website, criação de conteúdos, vídeos profissionais, transmissão, Facebook, redes sociais e como é que podemos integrar isto tudo alinhado com os objetivos do seu negócio. Para saber mais informações e inscrições, poderá haver um link disponível no vídeo.